Fazendo circulinhos. Eu gosto muito dessa aqui. Ele tem, tipo, um, uma camadinha. Tu realmente chacoalhar. Ela, vou ver se eu encontro o link pra deixar aqui na descrição. Fazendo, tipo, um raio de sol, assim, sabe? E aí, ela grudadinha na mama... Oi gente, eu sou a Tata e hoje eu vim compartilhar com vocês aqueles detalhes da amamentação que ninguém te conta Aquele tipo de informação que tu tem que contratar uma consultora de amamentação para poder receber aquelas dicas Então vem que eu tô há um ano escrevendo esse roteiro, literalmente um ano, quem me segue lá no Instagram E acompanha sabe que eu tô amamentando há um ano ah! E no decorrer desse um ano, tinha muita, muita coisa que era de difícil acesso, sabe? Que se eu colocasse assim na internet, no YouTube, eu não encontrava Contratei profissionais maravilhosos que puderam me ajudar Quem sabe da minha história, card, fiz um vídeo esses dias falando de todo o meu processo É uma questão bem complicada pra mim Mas enfim, esse vídeo é de dicas práticas e vamos lá a dica número 1 um que salvou a minha vida foi nunca amamentar com a mama dura, nunca. A mama tem que estar tá molinha pra tu poder ofertar ela pro teu bebê, porque senão pode causar fissura e outras complicações. Então, as massagens que eu aprendi. A primeira, do bico aqui, ó, pra trás. Primeiro daqui pra lá. Fazendo circulinhos. Então, eu começava um circulinho bem ao lado do. na auréola, assim, bem ao lado do bico, na auréola. E ia fazendo um circulinho. Aí depois ia um pouquinho mais pra trás o circulinho, depois mais pra trás do circulinho. Aí ia fazendo tipo um raio de sol, assim, sabe? Ao contrário do que a gente imagina, que tem que fazer assim, né? Pra descer pro leite sair, não. Aí nisso já começava a descer um pouquinho de leite, tá? Se a tua mama estiver bem cheia, vai começar a descer já bastante leite... Depois eu fazia uma coisa que, que chama de milkshake, né? Que é o shake, que é tu realmente chacoalhar. Chacoalha mesmo, com carinho, né? Não vai machucar, mas assim, com uma pressão ok, uma pressão estável, sabe? Com, com firmeza, assim. Não é, tipo, muito tranquilo também, não. Mexe assim com firmeza, sabendo que tu tá mexendo com teus ductos ali, com teu leitinho, tu tá preparando teu leitinho com o bebê. Eu acho bem importante tudo que tu fizer, tu fazer com essa intenção, né, com esse carinho, eu fazia. Enfim, depois do shake, eu fazia uma outra que é assim, ou tu vai com, com a ponta dos dedos carinhosamente, ou então com a mãozinha fechada, fazendo assim, ó, esse movimento. Qual que é a ideia dessa aqui? É para quem tem a mama muito grande ou quando o leite tá muito empedrado que só tu fazer assim ó, não dá o suficiente, sabe? Aí feita essa massagem, tu tem que fazer uma ordenha de alívio. É esse o nome. A ordenha de alívio serve para que a tua mama fique aliviada, fique mais tranquila, fique macia para tu aí sim poder ofertar o leite pro teu bebê. Então a ordenha de alívio dá para ser feita assim, manualmente. Pode até pegar um copinho. Nossa, quantas vezes eu pegava um copo convencional mesmo, botava assim embaixo da, da mama e fazia a ordenha de alívio no copinho. Tu pode fazer a ordenha de alívio num pano, numa fralda. Ou uma outra forma que eu aprendi com a minha consultora amamentação, que foi muito útil mesmo, que foi essa bombinha que chama coletor de leite materno de silicone essa minha aqui é da Lilo ó não sei se eu ainda tenho o link dela vou ver se eu encontro o link para deixar aqui na descrição tá bom como é que funciona é toda de silicone ó toda molinha aí tu dá ar nela aqui ó tá vendo que ela tá assim tu vira ela assim dá ar nela aqui ó e vai botar no peito quando tu soltar ela já vai ó uh, grudar na, na tua mama tá vendo e aí ela grudadinha na mama, não vai cair. Agora é porque eu tô com a blusa, mas não vai cair. Vai coletando leite e vai caindo leite aqui. Ai, Tata, mas a maquininha. Hoje em dia tem maquininha, Tata. para que que tu vai usar um negócio desse? Eu insisti na maquininha por uma semana a maquininha me trouxe complicações, me doía mais ainda do que ajudava pra mim, tá? Tô falando pra mim. E eu tava tentando regular a minha produção de leite. Parece que nos primeiros meses ali o nosso corpo vai se igualando, vai entendendo qual que é a demanda dos nossos bebezinhos até estipular que ah, ele precisa de mais ou menos essa quantidade de leite por dia. Então se tu tira muito leite, faz muita ordenha, ou amamenta um outro bebê, uma outra criança, o teu corpo vai produzir essa quantidade de leite em alguma as mulheres, claro, suficiente para isso então, eu não tava querendo tirar mais do que o normal e aí suspendi o uso da, da bombinha eletrônica. Porém, sei de histórias que a bombinha eletrônica salvou, então assim, cada caso é um caso. Só escuta a minha dica. Não investe numa bombinha eletrônica antes do teu bebê nascer, tá bom? Porque foi isso que eu fiz, gastei uma grana, uma grana. Vou nem falar o preço aqui, pra poder comprar a tal da bombinha eletrônica e acabei não usando. Tem uma dica que me acompanhou muito, principalmente lá no comecinho, que é a da mãozinha. Que quando o bebê tá com fome, ele fica com a mãozinha fechadinha, assim. E conforme ele vai ficando satisfeito, ele vai, né, relaxando a mão e dando uma abridinha. Essa dica me ajudava muito. Eu sempre ficava olhando a mãozinha do Luí e era batata. Ele começava a mamar com a mão bem fechadinha e quando ele ia relaxando é porque ele já tava ficando satisfeito. Ah, eu tô apresentando tudo organizadinho aqui pra vocês, mas quando o bebê nasce... É informação de tudo quanto é lado, meu amor. É um monte de gente te falando tudo. Todas as pessoas que tu conhece que já amamentaram e até as que nunca irão amamentar, vem te dar pitaco. Eu vi uma vez um relato da Júlia Faria é, falando que ela ficou em... Pânico no, no puerpério dela, que ela não aguentava mais ver tantas pessoas diferentes, profissionais e não tentando ajudar ela e pegando a cabeça da filha dela e botando, pegando a cabeça da filha dela e botando na mama pra mamar, pra mamar, isso realmente é, é muito delicado. É uma sensação bem, assim, invasiva mesmo, das pessoas tentando te ajudar e aí tu fica com aquela dualidade dentro de ti, meu Deus, a pessoa tá tentando me ajudar, muito obrigada, tu se sente muito grato, mas ao mesmo tempo, calma, peraí, é o meu bebê, a minha cria, eu que tenho que cuidar, eu que tenho que fazer isso aqui. Mas dizem que o correto é a boca do bebê, a cabeça do bebê, ir até a mama, não a tua mama, não levar a mama, sabe assim, pegar a mama e levar até o bebê. Pra isso, o legal é ele já tá de boquinha aberta, então tu pega o bico assim, né, dar uma passadinha assim na boquinha dele pra ele fazer o um movimentinho, tudo muito sutil, né? Tudo muito lento, né? Recém-nascido tem o tempo dele, é muito gostoso isso. Recém-nascido vive num tempo que a gente percebe como a gente vive nessa correria doida, doida, doida, doida no mundo que... Cara, relaxa, tá tudo certo, tá tudo igual pra todo mundo. Ele, ele tem uma calma, passa uma tranquilidade que se a gente tiver sabedoria pra, pra absorver a gente consegue observar o bebê então vai abrir a boquinha dele no tempinho dele ali, e aí nessa tu coloca a tua mão aí ele tá ali mamando eu já ouvi relatos de mães que amamentaram anos e também não sabiam disso que é ai mas como que eu vou puxar puxei meu bebê e dói muito nossa quando tira o bebê do mamar dói muito né não gente não dói o, o, o ideal é tu enfiar o dedinho fica a bochecha do bebê o teu dedo e o bico Aí tu passa assim entre a gente vinha ele tira o ar porque quando o bebê vai, vai sugar a mama, ele faz uma sucção, né? Isso vai salvar o teu bico do peito. Aí outra coisa que afinge o nosso coração e causa muita confusão é a tal da Pega correta? Existe uma pega correta? No início eu só recebia uma informação, que era boca de peixinho. Tem que estar com boca de peixinho, boca de peixinho. E o que é boca de peixinho? É o bebê mamando com a boquinha bem viradinha, tanto para cima quanto para baixo. Depois, lá pelo sexto mês, eu já estava amamentando há um tempão, eu conheci uma consultora de amamentação que falou que não, que não era boca de peixinho, que é humanamente impossível um bebê recém-nascido conseguir fazer a boquinha virar. Tem alguém cortando grama, então ignora esse som ao fundo, tá? Pra poder pegar, porque a boca do bebê é muito pequenininha pra gente exigir isso dele. É possível, mas é possível também que o bebê não consiga fazer isso, ou que fique mais difícil e acabe machucando mais a mãe. Então, depois disso, eu acabei até recebendo outros conteúdos sobre isso, dizendo que não era pra fazer a tal da boquinha de peixinho, era pra deixar o teu bebê livre. E aí, essa informação que eu trago até vocês, tá? É só tu e o teu bebê vão saber o que é melhor pra vocês duas, tá? Ouve o teu coração, ouve o teu corpo, ouve o corpinho dele. Vocês dois que tem que estar tá em sintonia, não pessoas externas falando o que é certo o que é errado. Então a gente não pode tomar nada como verdade absoluta. Outra coisa que me falaram foi sobre a almofada amamentação. A gente ouve bastante falar dela, né? Eu tinha essa aqui. Eu tinha dentro da minha mãe, linda, amo, até hoje eu uso ela também, fininha, tá vendo? Porém, depois eu conheci essa aqui, que ela é bem, olha só, bem grossa, bem macia, não sei se tá pra, pra, pra entender aqui qual que é o a, a, um material dela, eu gosto muito dessa aqui. Ela é da, deixa eu ver a marca aqui do lado, Fon. vou ver se eu encontro o link para deixar aqui na descrição para vocês também. E aí existem jeitos de usar almofada também. Já vi pessoas falando que o jeito correto é usar assim, de frente, com o teu bebezinho aqui, e tu conseguindo apoiar, né, os dois cotovelos assim, bem confortável. E já vi também pessoas me ensinando que tinha que ser... De lado, assim tu apoia a tua lombar aqui atrás e o bebê aqui na frente, apoiando só o braço que precisa ser apoiado. Como que eu uso? Eu uso normalmente de frente. Tem um objeto também, que é o queridinho de todo mundo. Eu ouvi falar muito na minha amamentação e quando o Luiz nasceu também, que são as rosquinhas amamentação. As rosquinhas são muito queridas porque elas aliviam a dor do bico, né? O bico fica aqui no meio... E aí não entra em contato com a roupa, o que alivia muito pras mamães que tem fissura. Então, rosquinhas, se tu tiver fissura, é muito útil. O que aconteceu comigo foi que eu comprei muitas e muitas rosquinhas quando eu tava grávida, só que daí eu não tive fissura, menina. E eu fiquei assombrada com as rosquinhas molhadas, porque a minha mama no início molhava muito, chocava tudo. E aí as minhas rosquinhas estavam sempre úmidas, o que é muito perigoso para dar candidíase. Então eu tinha um medo danado de ficar com candidíase e aí acabava não usando as rosquinhas. Usei muito pouco, porém a minha consultora amamentação queria muito que eu usasse as rosquinhas. Mas como eu não tinha fissura, ela ficava molhada. Molhada ela ficava gelada, piorava a minha Renault, então... A queridinha não me ajudou aquilo tudo que falavam, sabe? Já que eu tô falando de rosquinhas top, sutiã apertado, com, com arame, com bojo, esquece. Esquece Quando tu amamentar, isso só vai piorar e te trazer complicações. Pode causar mastite, esquece. Outra dica de amiga mesmo são esses paninhos absorventes. São da Dois Rios, o nome da marca. E aí eles cumprem o papel deles que eu precisava. Eles absorvem, porém não passa para a roupa porque no meio ele tem tipo um, uma camadinha de algum material que não passa de um lado para o outro, sabe? Ai, tá, tá mas não vai dar candidíase também? Não, não dá porque é antibactericida, antifungo, antiodorro, enfim. Recomendo, ó, maravilhoso, que faz salvação para mim. Recomendo muito. Vou ver se eu acho o link também para botar na descrição. O meu vizinho tá resolvendo cortar grama com força agora. Então eu vou agilizar aqui o que salvou a minha vida. Nossa, até me emociona. Preciso fazer um vídeo só sobre isso. Esse objeto aqui, talvez daqui a um tempo, talvez daqui a uns anos, talvez já tenham um profissionais que são contra o uso. Porém, é... é um mamilo de prata que chama. Gente, isso aqui... Me ajudou muito, salvou muito a minha vida em relação à dor que eu sentia do, do, dos mamilos encostarem na roupa, não por causa de fissura, mas por causa da minha síndrome de Renault. Fazer um vídeo inteiro sobre isso e é isso. Quero fazer um vídeo dando muita moral pra esse objeto aqui. Me ajudou demais. Se quiserem um vídeo sobre isso, comenta aí, tá? A melhor dica é, confia no teu processo. Lembra que tu vai conduzir tudo isso que o teu bebê tá junto contigo nessa. Né? Tudo que ele mais quer é que esse processo dê muito certo. Ele com certeza tá fazendo a parte dele. Ele vai saber como reagir ele, que eu digo o bebê, né? E não existe nada mais nutritivo que o leite materno. Porém, existem fórmulas hoje em dia que podem salvar vidas, que podem auxiliar muitas mães, mas não se igualam ao leite materno. Se tu gostou desse vídeo, tu vai gostar também dessa playlist, desse outro vídeo aqui de maternidade. Um beijo. Tchau!